Meu nome é, é Zilma Baliani, eu fiz o coach, primeiro coach, 2018, aliás, eu Entrou... achei meu certificado. Entrou achei um meu certificado aí. aqui, professor. Ah, que legal! No primeiro coaching. No primeiro coach. Que, é, que no primeiro coach foi, já foi bastante grandioso também, mas eu estava muito emocionada, não, não, não consegui falar muito né e de lá para cá eu tenho estudado e que eu tava verificando no meu certificados aqui quando eu fiz o um coaching quântico em 2018 em 2018 também eu me formei como é, biomagnetista né eu fiz o curso ah, de que biomagnetismo le... que legal então eu fiz o um coach quântico depois eu passei eu já fiz o curso e já passei a, a trabalhar né como terapeuta de biomagnetismo que bom. E reiki, eu fiz reiki também. E tenho estudado muito, eu me dedico muito ao autoconhecimento. E, o, e todo o conhecimento que você passa assim, para gente é, é fantástico. Porque você, você é uma pessoa humilde, simples, e, e a gente consegue captar com facilidade. né? E estudando também, porque se não estudar, fica meio complicado. né? E eu vi bastante hoje eu tô me sentindo muito mais fortalecida, confiante, né? E quero continuar com o meu trabalho, porque eu quero fazer online também, quero fazer palestra. Nossa, eu tô assim... E, e interessante que hoje eu tô fazendo coach e pretendo começar amanhã já me movimentar, né? Então, as coisas tudo com sincronicidade, né? E devo isso muito a você, porque... Eu acho que quando a gente se dedica e se abre também para o conhecimento, os mestres da, aparecem também, né? E você é um, um grande mestre para mim. É, muito obrigada. E eu acho que as pessoas deveriam participar com confiança e perseverança, porque a gente vai descobrir, nós descobrimos assim, a maravilha, o encanto que o ser humano é. E não tem a noção disso. É, nós podemos tudo, nós conseguimos tudo. É maravilhoso. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.